Oi, minha flor. Então, vamos lá, né? Vamos começar com camiseta básica simples zero, né? Então, tá aqui. Olha só. Vamos imprimir. Ó. Ficou essa taxa preta aqui, é porque o molde é maior do que o PDF. Aí, você vai ter que vir em pôster. teu Adobe tem que estar atualizado para o Adobe Acrobat Render, tá? Você vem em pôster. Pôster vai dar quatro a4, quatro, ó. 4 quatro a 4 para você imprimir e colar essas a 4 uma na outra. Então, a 0 vai dar 4 a 4, ok? Então, para você ver aqui ó, o tamanho da zero. Tá? Vamos agora para a próxima. Então, vamos para a próxima, vamos para 1. Um. Aqui está 1. Um. Já dá para ver que ela é maior do que a zero, né? Mas vamos lá. Também vai sair pra fora, ó. Tem uma tagia preta aqui, não vai caber o teu molde aqui, o molde saiu pra fora. Pôster, vai dar 4 a 4 também, mas dá pra você ver a diferença do zero para um, olha só. Fica bem maior, tá? Então, vai dar 4 a 4 tá? A 1 um. Vamos para a Próxima. A2, vamos imprimir Pôster, porque saiu pra fora, tá? Ó, saiu o nosso molde pra fora Pôster Ó, bem maior a 2, dá 1 um também Vai dar 4 a 4, tá? Então, 4 a 4, A2 Vamos para 3 Vamos imprimir também saiu para fora tá Aqui Pôster, vai dar 4x4 4. Olha só o tamanho da 3 Então, você repara que a 1 a, Da 2 para 3 dá para ver a diferença O tamanho que ela fica Olha o tamanho da 3 aqui, tá? Da 4x4 4. Então, não tem como uma 11 ficar menor do que uma 5 Não existe isso Porque quando a gente faz a grade é Computadorizada, ela faz gradu, graduativamente, gradativamente Tá? Vamos para 4 agora. Vamos imprimir. Também saiu para fora. Se a primeira a pequena saiu para fora, vai dar 6 a 4 a 4. Olha, e é bem maior. Para você ver, vai dar 6 a 4, tamanho 4. Bem maior do que a 3, ok? 6 a 4, tamanho 4. Vamos para 5 agora. vamos imprimir. Teu então, Adobe tem que estar tá atualizado. No curso tem um aplica tem um app para você atualizar o Adobe no computador. Você vai conseguir imprimir pelo computador, tá? Esses moldes. Então, ó, tamanho 5. Olha só. Olha só. Tamanho 5. Olha o tanto de A4 que vai dar. Vai dar 8 A4, tá? Então, o pessoal lá que imprimiu as tuas peças e os teus moldes, ele imprimiu errado. Ele imprimiu super errado, tá? Olha aqui, dá pra ver que é bem maior do que a 4, ok? Então, vai dar 8 a 4, tamanho 5, tá? Vamos abrir o tamanho 6 agora. Tamanho 6, vamos imprimir. Tamanho 6 pôster, porque saiu para fora, vai dar 8 a 4, mas dá para ver a diferença de um tamanho para o outro, do 5 para o 6, é nítida a diferença, né? Os cinco aqui, as, a, o, as costas dava quatro, dava duas a quatro aqui. Aqui já ficou um pedaço pra cá, ficou mais pra cá. Então, dá pra ver nitidamente a diferença, tá? Esse é o tamanho 6 vai dar 8 a 4. Vamos para o 7. Vamos imprimir tamanho 7 pôster vai dar 9 a 4. Olha só o tamanho do 7. Olha só, é só se basear aqui. Olha o tamanho desse 7 aqui vai dar 9 a 4. 7. Vamos para o 8. Saiu para fora a pôster. Olha só o tanto de A4 que vai dar. Se não deu esse tamanho aqui, é porque eles fizeram alguma coisa de errado. Olha só o tamanho desse 8 aqui, tá? Vai dar 12, 13, 14, 15 A4. 15 páginas, olha aqui. Escala de 100%, ok? Então, A8 vai dar 15 páginas, tá? Vamos abrir a 9 agora. Aqui a 9, vamos imprimir. Saiu pra fora, bem pra fora, né? Vamos, pôster. 16 a 4. Olha só. Então, dá pra ver que aumenta os tamanhos. Imagina, o 8 era 15 a 4. Esse é 16 a 4. Aqui também aumentou. Então, é sim uma maior do que a outra. Corresponde aos tamanhos, Tá? 9. Agora vamos para 10. Vamos imprimir poster 18 A4, vai dar 18 A4, tá? Tamanho 10 vai dar 18 A4. Vamos abrir o 11, que é o maior que a gente tem. Então, esse é o maior que a gente tem, tamanho 11, ok? 20 a 4. Tamanho 11 vai dar 20 a 4, ok? Então, é isso, tá? Você tem que estar tá com o adobe atualizado e imprimir assim. Tá? Com o Adobe atualizado vai vir essa opção poster pra você vir, em depois você imprime e vai colar as A4 aqui, tá bom? Então, eu acredito que a pessoa que imprimiu pra você deve ter impresso alguma coisa errada.